Você sabia que uhum. lá nos nossos casos, uhum. a gente... Bom, o Roberto fez aquele vídeo, né, sobre como, é, como compartilhar os casos, certo. né? E que é legal a gente compartilhar os casos porque eles ajudam os outros professores uhum. e a gente não precisa ter medo de se expor. E eu tô aqui hoje com a professora Marília Gabriela, aqui em São Paulo e a gente tava falando sobre os nossos casos, né? Sim. Que é bacana uhum. e... Hum, e que a gente não precisa ter medo de se expor, de, de colocar os casos, mesmo quando eles estão meio é, difíceis, né? Sim, sim. sim eu estava compartilhando com a Bel, né, Bel? É. Sei que é, existe essa dificuldade, sim, em compartilhar casos e buscar algumas respostas para as dificuldades dos nossos alunos. Mas eu estou encorajando, me encorajando para dizer para vocês que eu estou guardando é. <risos> e quero compartilhar com vocês os casos mais difíceis da nossa rede. Do nosso trabalho no é é, mesmo, mesmo aqueles casos assim que, nossa, tudo tá dando errado, tudo tá complicado. É, porque quando você tem um caso assim, bem complicado, você pode ajudar uma outra rede. Porque todo mundo pode... É, participar daquela resolução e, e aí você pode, com essas ideias, com esse, com esse compartilhando esse caso, você pode ajudar uma outra rede. Sim, né? eu vou compartilhar um caso com vocês, podem aguardar na rede, se não agora, mas no final de semana, tá bom? Tá bom, tá bom. Eu vou compartilhar um caso com der. vocês, extremamente difícil, mas muito possível, porque eu continuo acreditando que é possível atender esses meninos na nossa escola. Legal, joia! bom. Tchau, pessoal. Tchau.